Tout en en a intenção T descansa Tę Harriet Deja T Debatte T Ran Could Deja eben Tfight Estpark o Messrée a realizar. Contentem-nos por todo o tempo. por o a gente por nós, é livrer est il pas encore. Dossier, vérifier bien, ça compte. Patience. On l'en besoin. Mais payer, petit frère. Il a pile monde, ça compte. Patience, gentil, sourire. C'est pour pas ou rentrer, ou pas quoi, dans peu de froid. C'est pour pas ou rentrer. Oh me fait de froid, peu de froids, deux fois, facilement non non, c'est tout pour la prière, on a des cours, je fonctionne mes Vou vai que o fé, é! A bone é tomada! Salud! o é! A paciência e tomou que é só e para que não absorver se assim fui lá o eu ne espero eu rencontrer o tempo, o saco tout o comportement, o tempo. Applique, a patience. Tanto que o nome é livré. Joelinho com a assistência. Telecharge. Faça cor. O que Ça prend ton de patience. Où l'on besoin, mes paye un petit si frais. Il plus le monde, ça prend temps. de patience. J'en sais. Souris. C'est coupable. Mandé. Ou... Pas ouais, moins, un peu de fois. C'est coupable. Ou... C'est coupable. Finalmente, não, mas que, du tout na o cheiro, o trabalho que ele est é capable. De... A bon entendê Salud Ele yes, é salud A bon entendê salud Ele cobla é ticobla A capacidade Ele é né problema Tension. Tension o que nasceu de o que asso de familiar o faminto arrué ele a <música> realizar um mundo, por todo Apliquei para a redão Peço a vida com paciência Um mundo, ele vê Um católico de assistência Ele chove Quase cor Doce por verificar a siitä, o la besoin. Filho, o nas sou Se Seco paô, eu entrei. Ok. Até a próxima, Me deboja Não visage. Join de força, eu não é possível. Vou trabalho, que o trabalho é salo, mundo A o salo. Não tem problema, não, Faye. Não tem problema, não. mesmo o que eu vou O que eu vou sauter? Espírito família. Que família é louida e divina? Espírito a realizar tout le temps j'ai appliqué par étant fais ça avec patience par ta download des deux soigneux pour tu l'installes télécharger la sacoche si bien ça prend patience Nous avons besoin mais payons payer un petit peu. Pour qu'à tourne pour suivre. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Ça vous donne. Patience. gentil, Souris. C'est pour pas où vous entendez. Pas quoi? Oh, peu de fois. Um peu de pois, um peu de pois, Papa, Jéssica, Papa, Rémino, O é ele capaz lá É Amém, Lampo e Ninho. a fé. Esperamos a realizar a lhe aconte Peça a vida apliquei. a paciência. sim amor é sapatão. Minha portão que eu vim ver. Que é o banho a paciência. Subir. A letra fala muito bem E quando eu saio tanto o só E só Woman could deliver She is for who I'm about